do canal do Cícero e da Madalena estamos passando aqui nesse caminho que sai da cidade de Areado, Alterosa e vem sentido Alfenas que é esse local que eu estou gravando aqui agora e olha que interessante eu quero aproveitar e mandar um abraço bem forte para o seu Sebastião para sua querida esposa para minha amiga querida Ana Paula, as suas irmãs preciosas, porque eu estou num lugar que elas conhecem muito bem. Estou virando a minha câmera agora. Estou no trevo de Divisa Nova, uma pequena cidadezinha que diz aqui na placa da onde eu estou, 14 quilômetros. Cícero está ali se preparando para fazer mais uma reportagem com o senhorzinho aqui que faz balaio. Então, ele está gravando ali no trevinho de divisa nova e é a cidadezinha do amigo nosso, lá de, de Limeira, seu Sebastião e família. Viu, Ana Paula? Estamos aqui na entradinha da cidade do seu pai. E eu encontrei mais um balaieiro, gente, mais um balaieiro que está aqui e eu vou agora fazer uma entrevista ali com ele, Madalena já está coletando os dados ali e eu vou até lá para conversar com ele um pouquinho. E a gente passando aqui viu um balaieiro e ele vai fazer uma reportagem com ele, ele está ali, ó. Aqui no ponto de ônibus. chegando ali ó tem um azar bonito aqui ele trabalha aqui aproveitando presta atenção como que a cigarra aqui começa a cantar ó vai devagarzinho vai é que tem muito caminhão na pista aí pegou lá vai eu vou lá então conversar com ele um pouquinho vocês não reparem o barulho porque eu estou na beira da rodovia. Aqui até, esse trevo aqui agora, é mudaram até o nome do trevo. Não é trevo de divisa nova, não. Mudou? Trevo do Bolaeiro. Verdade? Todo mundo que vem fala, não, é lá no trevo de Bolaeiro, que entra é para divisa nova. A Câmara Municipal devia então te dar uma. Como um, é um, que chama? Uma menção, menção rosa, ué? É, pois é. É, é mas se, eu senhor... tinha um motorista tá brincando comigo aqui e falando assim: Olha, eu falei pro os teus filhos lá ah, como é que vai que você morrer, que você quer que eles vão dividir o trevo, porque o trevo que vou lá Aí o senhor vem para cá que horas, seu José? Sete horas, hoje eu vim cheguei aqui seis e meio. Aí o senhor chega aqui, já começa a trabalhar Aí, então já Então a sua taquada pra fica laçar, secando a taquada, aqui. Tá tudo pra a sua taquada está aqui, eu para fazer lá. Eu deixo as taquárias e tem uma vantagem aqui para o seu José. Além do sol que bate o vento dos caminhões que vai passando é, aqui, aqui é... e vai secando mais rápido. Ih, aqui é bom demais. E essas taquaras o pega muito longe daqui, não? É, lonjinho. Principia de Campestre. Pra frente de divisa nova. Campestra eu conheço de nome só. É. É, porque... é só o município. Não é Viva nova, é perto? É. Então faz divisa com município de Campeste, a gente fala município tipo de Campeste, mas não é tão longe, não. É uns 15, daqui onde eu tiro da corda, é uns 30 quilômetros. E a Divisional não tem quantos, quantos habitantes, mais Sim, ou menos? Não chega até do meu, não é? Não, é bem miudinho, né? É. Que bom, hein? Cidadinha, padinha, mas é, o novo habitante. Aqui é aquele, aquele lugar que ainda fala assim, ah, é a Maria, filha do seu Antônio, ah, é o José, neto do seu... é... Pedro! Não, todo é. mundo se conhece. Não tem que ninguém estranho um do outro lado. É, se eu chegar lá agora eu vou ser estranho. <risos> <risos> e como é que tá a recepção na cidade? Eu posso chegar lá com meu carro, entrar lá normal ou tem alguma restrição? Olha, até antes de ontem estava normal. De repente começou a aparecer uns carros lá, sabe? É. Aí eles já mandaram fechar o comércio da, às 6 horas da tarde, tá, abrir às 7 e fechar. Assim eu não sei que jeito que tá. Sabe por quê? Vocês estão, vocês na hora que eu, que, eu disse, não, que eu fui ali no trecho que eu fui gravar ali agora, a polícia passou e deu uma seguradinha aqui na hora que ele virou pra esquerda, deu uma seguradinha. Eu acho que ele ia falar comigo alguma coisa, mas não falou não. Só deu uma seguradinha assim, o policial olhou para mim, mas daí foi embora. É, eu não posso falar o senhor porque eles estão tanto dentro trabalhar lá, se assim, não tá, porque eu não tenho certeza, mas. Eu não acho que eu não tenho certeza. Outra coisa gente, o balai que o seu José tá fazendo aqui ó, é igual esses aqui ó. ó esses dois balainhos aqui ó. Esses balainhos eles usam aqui, o que mais vende é esse. É. Eles usam para amarrar no como... galinheiro pra galinha que botar. Bom, então mostra pra mim lá Madalena. Então você, você, vai, você vai, vai fingir agora que você é uma madeira, um pé de manga <risos> e vai virar pra cá. Então é assim, vira pra cá. Vira pra cá. É, pra... Aí eu acho que é nessa posição aí, ó. É ah, oh, moço do céu. Então, se eu vim pra cá, já sei onde é que eu vou pegar a balaia pra fazer linho de galinha, ó. Não é, não, Madalena? Oh. Olha lá. Dá uma saída aqui fora, mostra pra nós então o que o senhor gravou, que o senhor gravou. O senhor plantou. O senhor plantou aqui. Olha ah, lá, eu plantei. Aí tem limão, tem meleira, tem essa árvore que eu ganhei, mas não sei o nome dessa. Essa duas aqui é frambroião, ó. Ah, essa eu conheço. É, Fica colhendo agora, agora vai folhar é. e soltar está a flor, flor. Já faz anos que o senhor plantou também, né? Tudo eu plantei. Faz anos que ela ah, tá lá, aqui. Tem uma bacateirinha lá que eu plantei já lá, Ah, tá tô vendo. vendo, novinho aqui. Lá tá novinho. É, tá novinho, plantei pouco tempo. Tô vendo. E ali do outro lado que eu gostei também, que agora tá inclusive florido. São aqueles pés de sibipiruna, ah, né? Lá, lá tem a moreira, tem a árvore de capoeira branca que nós chamamos. E a Cibipiruna lá. para frente lá tem um pé de limão grande, mais de amoreiro. E ele tá aqui. O seu José tá aqui no trevo da cidade de, de... Cidade, município de Divisa Nova. Quem tiver vindo no sentido de alterosa, areado, seu José vai ficar à direita. Vamos retificar. Aqui é município de Alfena. Ah tá, então ele está dizendo o seguinte: que aqui onde nós estamos ainda é Alfenas. É. Aí a divisa mesmo dos dois, das duas cidades fica mais para frente, né, seu José? É, um ciclo e uma para frente. Senhor. Ah tá, então foi bom o senhor deixar essa observação. Aí quem vem vindo aqui no sentido de Alfenas, o seu José tá à direita. Você vem lá para cá, tá à direita. Tá. Quem vem de Alfenas, automaticamente o seu José vai estar à sua esquerda. E é uma decidinha, gente. Então que você fica esperto, se quiser passar aqui para conhecer seu José, comprar um balaio dele, comprar o produto que ele faz, uma cesta para pão, Oi? uma cestinha para pão no capricho. Ali também ele falou que é para colocar fruta em cima da mesa, tal. Tá? Então vocês vão segurando o carro, para quem tá vindo de Alfenas vai ficar à esquerda e para quem tá vindo de Alterosa vai ficar para a di direita. Para quem não sabe, esse daqui é um canavial. Canavial. Quer dizer, plantação de canas. Tá nova ainda. Estou chegando aqui no Pé de Amora. A abelininha dele aqui, ó. Que gracinha que tá a abelina. Muito conservada. Vamos aqui no Pé de Amora. delícia. Muito bom. E tem que tomar cuidado onde pisa, que que tô de sandália. Se é que andar de sapato, bota de borracha. Tem bastante amor aqui. E eu amo frutas, gente. Eu amo mesmo. E eu já quero agradecer a todos aqueles que vão ver essa matéria. Eu quero dizer pra vocês que quem não está inscrito no meu canal, se inscreva. Os inscritos que estiver lá, comente. Manda um abraço pro seu José. você quer deixar algum recado, quer falar alguma coisa... Eu pedi ao senhor, com a família, para nós rezar e pedir a Deus para acabar essa epidemia. Amém. Parou o mundo, está tudo esquisito, não tem liberdade de andar, né? Amém. Então, vamos pedir eu a Deus, concordo. com bastante fé em Deus, para que Deus libera esse, essa epidemia para nós, porque está tá danado, né? Está tá difícil, está difícil. Eu ainda saí viajar com a minha esposa na teimosia na nós porque tem lugar que a gente não entra. Então, mas nós estamos mas conseguindo Deus ainda quiser, entrar. Vai, vai. Logo Deus vai pôr a mão, vai liberar isso. Aí. Eu quero te agradecer. Deus abençoe. Muito obrigado por esse carinho, por essa atenção que o Senhor nos deu. Abençoa a nós todos. Amém.